Olá, eu sou a Gabriela Faria e a gente começa mais uma rodada de entrevistas. Aqui ao meu lado eu estou com a Maria Gabriela Reis, advogada, passou para o 29º exame, gente, da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora, obrigada pela sua presença aqui com obrigada. a gente. Obrigada, eu fico feliz por estar aqui. Gente, 25 aninhos, já é doutora, bom demais, né Gabi? É, muito bom. Posso chamar de Gabi, né? Claro, Pode. Agora ela só estava me contando que você fez advocacia já pensando em concurso público. Sim. Sua trajetória toda já é pensando em concursos públicos, né? Gabá? Sim, sempre foi. Desde pequenininha eu queria, eu brincava que eu queria ser juíza. Eita, Pegava... eu brincava, né? Brincava, Ótimo assim, que né? Porque... Assim. Porque é uma é uma escada muito grande, né? Uhum. Você tem que estudar muito. Então eu sempre que sempre quis ser juíza, assim. Uhum. Mas agora o que eu quero mesmo é delegada. É, e é concurso público. É. E é concurso público, né? Sim. E aí você é, se formou né, em direito e aí você já engajou no exame de ordem para poder tirar a carteirinha do OAB, né? Isso, eu, fui, eu terminei a faculdade no início do ano e aí eu consegui a, a aprovação agora no final do ano só. Que uhum. aí eu fiquei um tempo sem... Não tinha faculdade era só A, B, até conseguir, e aí agora eu volto para os concursos. E até por causa dessa questão do, do dinheiro que você estava me contando, né? Muito Sim. caro, né? A faculdade foi muito cara, uhum. não deu para fazer tudo ao mesmo tempo, mas você tirou um tempo para ir... É, estudando para cada um. Fez a faculdade e aí estudou para poder tirar o exame de ordem. Isso, né? uhum. Agora, Gabi, é, como que o concurso, como que, na verdade, o Gran Cursos Online entrou nessa trajetória sua aí para você poder tirar o exame de ordem? Eu, te, eu sempre conheço o Gran Cursos por conta dos concursos. Uhum. E eu assistia muitas o, no YouTube, que era os ao vivo, que a gente conseguia tirar dúvida com o professor ao vivo e tudo mais. E aí, na... Teve uma época que eles fizeram uma promoção da assinatura limitada aí eu falei mãe essa é a hora da gente mudar vidas Eita. E aí a gente adquiriu e foi aí que eu comecei a ver que eles começaram a ter um programa para o AB falei agora vamos parar o concurso porque é um estudo diferenciado não é uhum. o estudo para o OAB não é a mesma coisa para o um concurso público são coisas diferentes então eu dei uma parada para os concursos e fiquei só na OAB. E aí, agora eu consegui a aprovação e sou tá advogada. E você tava me contando até, antes da gente conversar aqui com o pessoal que tá assistindo a gente, que você mudou até o horário do almoço <risos> da vovó. Como é que é o nome da sua vovó? Conceição, dona Ô, Conceição. Dona Conceição, a senhora que está assistindo aqui, essa cartinha do OAB é da senhora. Exatamente. mudou o horário do almoço da dona Conceição. Porque o horário que estava acontecendo, a mentoria, Isso. era o horário do almoço. Isso, as mentorias com os coaches, Rodrigo... Rodrigo... Ai, eu esqueci o nome dele. Ih, Deus. eu também não vou ah, lembrar, mulher. E o Nelson Marangon. Ah. E, e era incrível, assim. Ah. E eu assistia todos os dias, tirava todas as dúvidas com eles. Eita. E, e era tudo ao vivo, então você tinha mais uma interação. Uhum. E eles me ajudaram muito pra segunda fase da OAB, que foi a que eu obtive a aprovação, né? Olha que bênção. E era 11 horas da manhã, era de 11 a meio de pouquinho. Oh, meu Deus. Então aí o almoço atrasava só um pouquinho, assim. <risos> Mas deu certo. Deu certo, né? Dona Conceição entendeu, né? Não ligou, atrasou o almoço pra poder assistir. É pra que... neta poder assistir isso. a mentoria, né, Gabi? A gente tem que estar cercada de pessoas que querem nosso é, é. nossa evolução no futuro. Porque tem que, a gente tem que ter o, as pessoas em volta pra dar tudo certo. É, é. O apoio, né? Então foi isso. Toda, e minha família me apoiou muito, muito, muito. Sempre me apoia, né? Todas as decisões que eu tomo. Ai, é bom demais, né, Gabi? Uhum. E você parou mesmo, parou esse tempo, igual você falou, o estudo do, da UAB é diferente do estudo do concurso, e você parou para tirar essa, essa carteirinha que é pra você é primordial para aquilo que você quer lá na frente. Isso. Você quer um concurso é, público específico que você precisa dessa carteirinha para te ajudar lá na frente, né? Sim. Uhum. E você pensa primeiramente em que agora, sim Já tem um concurso em mente? você falou assim, ah, eu brincava que eu queria ser juíza, né? Uma brincadeira aí que tá ficando séria. Agora eu vou fazer o concurso pra Polícia Civil, né? Uhum. De escrivão. E vamos dar passinhos pequenos pra chegar pro... lá no topo, pra chegar... Né? Isso. E vai continuar com a gente, Com é, certeza. é aluna eterna do Gran Cursos Online, né? Sim, até passar, onde um eu falo assim, não, tá bom, agora eu posso pendurar a minha chuteira e ficar tranquila. E vai pendurar com certeza, né, Gabi? Já tá aí conquistando, aí, já tá subindo degraus aí, vai continuar subindo, Sim. né, Gabi? Doutora Gabi veio aqui conversar com a gente, tem outras entrevistas da Gabi aí, participou das mesas redondas aí com a gente... Né? Gravou depoimento também com a gente? Acho que depois. Depois vai gravar? Uhum. Vai gravar depoimento, vai contar a trajetória dela com a gente aí e quem sabe daqui a pouco, futuramente sentando aqui falando Não, do com o público que passou, né, Gabi? Quiser. Claro, e ele quer tá aqui, futura que será, delegada? Vamos ver, né? Bora aí, bora ver, né? Bora esperar. Obrigada, viu, Gabi? Obrigada pela sua a você, presença, viu? viu? A gente agradece. E é isso, gente. A gente se vê numa próxima, viu? Tchau. Tchau!